Esse vídeo eu vou compartilhar com você um trecho desse livro aqui, Segredos na Mente Milionária. E é, os próximos vídeos eu vou gravar acho que mais dois vídeos também foram alguns trechos aqui que eu acho interessante desse livro. E nesse, é, é uma vamos dizer assim, esse aqui é a base de, de tudo, né mas é bem importante relembrar e ele traz um exemplo aqui que deixa a gente entender muito bem como que as coisas funcionam. Eu vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso. Tá? Ó, uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. E aí... Isso, é claro, vai depender da sua crença, né? Claro. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Aí continua, né? Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro. Redigita a palavra corretamente. Depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área mai maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado... Corrigindo o erro de digitação com eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita perplexo, não é possível, o que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa. Ou seja, nos mundos mental, emocional e Espiritual, você já ouviu é, alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior, quaisquer que sejam os resultados abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos. Lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Essas palavras, né? aqui cita as palavras é, reflexo, né? Aqui usa reflexo, fala de impressão, né? Vamos usar essa palavra reflexo. Aqui já ficou muito bem explicado, né? Mas eu normalmente dou um exemplo que é o seguinte. Imagina que eu, eu tô aqui conversando com você e eu tô com o cabelo todo atrapalhado, né? Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô gravando aqui e eu tô me vendo aqui. Imagina... Só que o que eu tô vendo... O que eu, o que que eu tô vendo? É um reflexo. É como se eu estivesse na frente de um espelho, né? Então vamos imaginar que eu tô aqui com o cabelo atrapalhado. Faz sentido eu querer arrumar... o o cabelo assim ó no reflexo não faz sentido porque o problema está aqui né é exatamente isso que disse aqui olha o que isso quer dizer é claro né a gente sempre fala para você ter dinheiro você sempre vai precisar fazer alguma coisa aqui no físico né você vai precisar de uma ação correspondente né com aquilo que você quer ganhar mas mas tudo começa no espiritual no emocional e no mental. Isso quer dizer o quê? Eu vou falar bem assim, olha. Tem algumas pessoas... Um exemplo prático, tá? Por exemplo, a pessoa fez uma faculdade e ela não conseguiu um emprego, ou conseguiu um emprego ruim, ou não tentou montar um negócio e não conseguiu. O que, é que ela quer fazer? Ela fala, ah, eu vou fazer uma pós-graduação. Ela vai lá e faz uma pós-graduação. Beleza. Faz a pós-graduação... Aí depois ela faz uma outra graduação, aí ela faz um doutorado, aí ela faz um... O que, que ela está fazendo? Só no plano físico. Só o plano físico, que às vezes a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque não mudou o mental, o emocional, o espiritual. Querer mudar só a ação é querer mudar o cabelo olhando no espelho e querendo mudar o espelho. A coisa mais importante não é, vamos dizer que é a mais importante porque a partir dela as ações vêm. Sempre pense, vai ser preciso agir de forma correspondente. Mas para fazer isso, a mudança sempre começa aqui. Nesse canal tem o objetivo de te ajudar com isso e eu criei uma reprogramação que tem exatamente esse objetivo de programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e Praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você. Conheça aqui, a reprogramação Ela está por um valor especial e por poucos dias. Tá? Então, se você está assistindo esse vídeo depois, clicar não tiver, sinto muito, mas se tiver ainda, aproveite essa condição aqui. Fez sentido? Deixa aqui também um comentário. Gosto muito de saber o que você está pensando aqui sobre a nossa conversa. É isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.